Gente, aqui nós temos um pé de noni Na casa da minha mãe Minha mãe mora aqui próximo do Mato Grosso No estado de São Paulo Nós viemos aqui para fazer uma visita para ela E vamos registrar essa beleza desse noni Que é uma fruta Eu não tinha visto ainda o pé de noni Que é essa fruta aqui Eu não tinha visto Depois eu fiz um estudo a respeito Baixei bastante coisa na internet a respeito e vi os benefícios que essa fruta traz. Então, aqui está o pé do noni ou de noni? Este deve ser do noni, né? Tá bom para vocês aqui. Registrando para quem não conhece o pé do chamado noni. Aqui está aqui tá verde, né? E aquela ali que eu acabei de focar, que está mais amarelada, essa aqui. Essa daqui. Quase no ponto de tirar já. A Madalena agora vai mostrar para vocês um dos frutos Noni. Que é excelente para a nossa saúde. Eu não conhecia, mas agora tive o privilégio de conhecer. E tá muito bonito. E minha mãe disse que ele deve ter um pouco mais de um ano já dando esses frutos que vocês estão vendo aqui. Para ver se ela encontra mais alguma aqui. Infelizmente no Brasil tudo é moda, né gente? Mas isso aqui Achei é uma que... tremenda de uma planta. Eu vou agora é, mostrar para vocês o fruto aqui de perto. Vocês já conhecem, né? os que não conhecem estão conhecendo agora. Ok? Pode ser que muitas pessoas até já conheçam essa fruta. Muitas com certeza não. Essa aqui do lado esquerdo ainda está de vez, está indo para o amadurecimento. Ao passo que a outra está madura já. E estamos aqui na casa de uns parentes. Olhando ali da casa dele, nessa pequena praça que vocês estão vendo aqui, ó, eu descobri algo que faz anos que eu não vejo e faz anos que eu não como. Um pé de genipapo. Eu acho que vocês já conhecem, com certeza vocês conhecem, que é essa árvore aqui. Aqui está então o tronco dela. E olha, eu vou subir para que vocês possam ver o pé de genipapo. Com certeza muitos conhecem esse fruto. Só que ele está agora, gente, ainda no processo de crescimento. O fruto ainda não está no ponto de comer. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, achei. Eis aqui os genipapos, né? Ou seja, o fruto do genipapeiro. Tem gente que faz esse fruto, licor. Eu prefiro comer ele in natura. Ele não tem um cheiro muito agradável, sabe gente? Não tem. Mas eu gosto. Aliás, eu não sei porque que essas coisas estranhas me chamam a atenção. Então aqui está o pé do genipapo. E são dois. Por serem dois, eu estou tendo a oportunidade então de me aproximar e focar os frutos desse aqui. ó. Vou parar aqui para que vocês possam ver. Deixa a câmera focar. Eis ali ó. Os frutos, estão vendo? Essa planta aqui, eu cheguei a achar que fosse gengibre, mas parece que não é. Ô Madalena, qual que é essa fruta aqui, essa, essa planta que eu estou filmando aqui, que parece pedra de gengibre? Eu não sei. Sua mãe também não sabe qual é. Ela esqueceu o Que bonitinho. maritaquinha pequenininha, aquela qualidade que eu faz tempo que não vejo. Pé de coqueiro dos grandes, né? Aqui é difícil achar desse pé de coqueiro. Gente, olha só a cidade do interior que a minha mãe mora. Eis aqui uma cidade tranquila, sossegada, de um povo calmo, de um povo dócil. Todo mundo se conhece. Esse é o grande movimento que nós temos na cidade, gente. Aqui é o centro, por incrível que pareça, da cidade Olha que tranquilidade até tem um cidadão varrendo o chão Uma bicicleta com a buzina especial Progresso aqui, parece que parou no tempo Aquele autofalante que eu vou nesse momento mostrar para vocês é um falante que quando alguém na cidade falece é utilizado para avisar o falecimento de missas especiais e visitas especiais na cidade. E por muitos anos ele foi referência aqui na cidade de Tarabai. Foi referência para pessoas da roça, pessoas que estudavam. Porque tinha hora de começar a programação e terminar também. E aqui, essa pequena casinha humilde minha mãe mora. Esse é o prédio do colégio que eu estudei. Aqui é a entrada da cidade.